é incrível como a gente consegue encontrar ainda produtos lacrados aqui no Japão é o caso dessa Power Glove olha aqui ó lacrada, lacrada mesmo e hoje a gente vai abrir fazer um unboxing realmente de um produto novo afinal ele nunca foi aberto né e vamos ver como que era a sensação de abrir uma Power Glove lá nos anos 80 então chega de enrolação e vamos lá faz mais ou menos um mês que chegou essa Power Glove aqui para mim mas eu queria fazer um unboxing junto com vocês eu não queria abrir principalmente porque ela ainda está lacrada e esse foi um dos motivos que me fez comprar essa Power Glove quando eu vi o anúncio que ela nunca tinha sido aberta ainda e que estava lacrada eu fiquei bem, bem entusiasmado é, e por incrível que pareça existem várias... É, Power Gloves ainda na caixa, inclusive eu vi num anúncio recentemente até ontem mesmo, eu fui procurar outras e tinha ainda Power Gloves é, lacradas ainda, que nunca foram abertas mas deve ser muito interessante ver a sensação de você ter um produto realmente novo, isso aqui realmente é um unboxing porque é um produto novo que nunca foi utilizado a Power Glove aqui no Japão, vocês podem ver que ela foi fabricada pela Pax e nos Estados Unidos ela foi fabricada pela Mattel Ela só foi licenciada pela Nintendo oficialmente né? Então vamos abrir Eu vou contar depois a história da Power Glove Um pouquinho mais adiante no vídeo Aqui é mais para fazer o um unboxing Para logo acabar já com essa, essa nossa curiosidade Vamos abrir aqui Estilete Opa, o estilete e com cuidado, né, para não não rasgar nada. Cheiro de plástico aqui. Olha, olha só como que a caixa está brilhando, né? Interessante mesmo. Vamos abrir agora aqui. Ela tem, tem um, um Durex ainda aqui. Agora foi. Beleza. Todos preparados? Vamos abrir. Quem tem dúvidas, ó, o isopor está intacto. Nunca foi aberto, tá? Nossa, olha o tamanho desse manual. Isso aqui é, é difícil, mas se vocês verem o cheiro disso aqui, é de plástico, né? É um papel Couché, então ele tem aquele cheiro de plástico, né? Porque o papel Couché é uma mistura né? de papel e plástico. E aqui tá o um manual, vamos mostrar ele. Vou mostrar ele mais corrido, só para vocês verem o que, que vem nele ver como que ele é configurado Aqui, tem que pegar os códigos Também, né, porque Vocês não sabem, a Power Glove Tem um código de cada jogo para você Poder jogá-lo direito Mas é São coisas que a gente não sabe Por que que foram Feitas desse jeito Mas você vê que o manual é todo preto e branco Mas o papel é de ótima qualidade Ainda mais que Lacrado, né? Então Novo Uma sensação muito estranha pra mim Porque é a primeira vez que eu pego realmente algo lacrado Aí, ó, Power Glove Manual Que parece que... Ah, aqui é como você coloca a luva no pulso o Outro lado tá em branco E lá vamos nós Olha só o isopor e a Power Glove, cheiro de plástico novo, olha que coisa sensacional. Vamos tirar aqui do plástico o papel de, de algum aviso que tenha e vou colocar aqui para vocês verem a Power Glove. Zero, zero, zero. Tem tá, tá até mofada aqui, ó. <risos> Isso aqui é mofo. Que coisa, hein? Vou mostrar com detalhes aqui para vocês. Aí a Power, além da Power Glove, vem esses sensores aqui que você coloca na TV. Ele tem que ficar na lateral da TV. Eita pregura, como que tira isso, meu Deus? Olha, tá... aqui não sai, tá tão bem encaixado Aqui Ele fica na lateral da TV Você tem que encaixar isso aqui, né? Na lateral da TV Esse aqui tem um sensor e você vê essas luzinhas que ficam piscando aqui E aqui tá onde você encaixa deixa eu tirar esse plástico aqui aqui que você encaixa no farmicon olha que beleza tá brilhando aqui né Opa, é o contrário, desculpe agora vamos colocar aqui está para vocês a Power Glove, deixa eu colocar ela, né? aí está a Power Glove funcionando aqui, funcionando não, né? tem que testar ela aqui ainda mas é uma sensação bem diferente Parece uma coisa meio astronauta essa luva aqui, né? Você vê aqui também os controles escrito Famicom, né? Uma coisa bem diferente. Mas tá aí um unboxing da Power Glove. Bom, vocês viram um unboxing aí da Power Glove e eu vou falar um pouquinho da Power Glove para vocês. Ela foi lançada originalmente em 1989 pela Mattel nos Estados Unidos e pela Pax no Japão. E na verdade a Nintendo não tem nada a ver com a história, ela só licenciou o produto. Na verdade, a ideia da fabricação desse acessório foi da Mattel, mas a história envolve muitas pessoas, então eu vou dar uma resumida para vocês entenderem um pouquinho melhor. A Power Glove é resultado de uma outra experiência, de uma outra luva que servia também para fazer algo em realidade virtual, que era a Data Glove. Inicialmente, a Data Glove era só para tocar instrumentos musicais virtuais. Tipo, você flexionava os dedos e fingia que estava tocando uma guitarra ou uma bateria, mais ou menos assim. Alguns engenheiros da Mattel acharam isso interessante e resolveram desenvolver a Power Glove. Só foram lançados dois jogos para Power Glove. O Super Glove Ball, que é um jogo em labirinto e puzzle em 3D. E o Bad Street Brawler, que é um 'em up que saiu para diversas plataformas. Mas para o NES eles fizeram umas adaptações para ser mais compatível, digamos assim. Só que esses dois jogos só foram lançados oficialmente nos Estados Unidos. Então, no Japão, a Power Glove não fez sucesso nenhum, porque nenhum jogo foi lançado. Ela foi vendida como se fosse um controle alternativo do Famicom. Mais dois jogos foram anunciados para o acessório. Mas eles nunca viram a luz do dia. O Glove Pilot, você ia ser um piloto que pilotava uma nave com a Power Glove. E o Manipulator Glove Adventure, que você ia fazer alguns comandos... É, do seu personagem com a Power Glove. Mas como eu falei. Esses jogos nem saíram do papel. Esses teclados aqui. Que vocês estão vendo aqui na luva. Elas servem para fazer alguns códigos. E os jogos têm uns códigos específicos. Para você conseguir comandá-los. E aí tem que pesquisar na internet. Porque é muito complicado usar esse troço aí. Tanto que a Power Glove. Só foi produzida por um ano. Depois ela saiu de mercado. Mas me fala aí. Se você tem interesse. Que eu faça um vídeo mais completo desse acessório. Mas como eu sempre falo, a Nintendo sempre foi muito inovadora. Nesse, é, nesse caso, não foi nem a Nintendo que quis projetar ele, né? Mas em todo caso, tudo que faz sucesso ou que não faz sucesso no universo da Nintendo é bem fascinante. Ah, esqueci de falar uma coisa. A Power Glove tinha uns sensores que era preciso calibrar. Deixa eu pegar para vocês verem. Esses sensores ficavam assim ó, na TV. Essa aqui e essa aqui ficavam em cima da TV. E essa parte aqui ficava pendurada. E ficava esses três... Três negócios aqui na TV. E assim que era calibrado para você conseguir jogar. Um trambolho. Mas como sempre o vídeo não acaba por aqui. Eu quero saber de você. O que, que você achou da Power Glove? E o que achou desse unboxing de um produto lacrado dos anos 80? Ou no final dos anos 80, início dos anos 90? Quero saber, me fala aí nos comentários. Eu sou o Isui. Obrigado a você que viu o vídeo até aqui. E até mais.